Aceite o que a vida lhe traz hoje. Existe uma grande riqueza até mesmo nos momentos desagradáveis. É evidente que preferiríamos que esses momentos decorressem de modo mais rápido. Mas toda vez que passamos por algo doloroso, confuso, sombrio ou de algum modo difícil, fica mais fácil confiar que logo virão momentos agradáveis, pois tudo na vida é cíclico. Quando você tem fascinação pelo processo propriamente dito, pode aproveitar tudo como uma experiência de aprendizado. Não demora muito até você perceber a situação e ver do que se trata, ou compreender o que precisa passar por ela ou o que ela lhe ensinará. Assim aceite as experiências pelas quais esteja passando como parte do processo de aprendizagem nessa existência. Pense bem. Eu estou com você